Fala aí pessoal, tudo bom? Eu vim aqui falar a respeito do X-Animal aqui. E se você quer nesse vídeo porque você quer saber, né? Então fica até o final do vídeo aí que você vai entender tudo sobre o X-Animal e também para que você não venha a ser enganado, pessoal. Porque tem muita gente enganando pessoas aí na internet aí, falando a respeito do X-Animal. E é muito frustrante. Então eu vim aqui dar meu testemunho aqui e relatar para vocês aqui a respeito do X-Animal. Pessoal, o X-Animal, ele funciona assim, o X-Animal original, ele funciona, e vai te dar um resultado bom. Só que, tem muita gente falando assim, que você vai comprar e após uma semana de uso, você vai vai ficar com uma ereção maior, vai ficar com uma ereção melhor. Isso aí é tudo mentira, isso aí é tudo enganação, pessoal. O X-Animal, pra quem não sabe, ele depois de um tempo que você fazer o tratamento dele, tem que ser feito o tratamento dele. Se você fazer o tratamento dele certinho, eu te garanto pra você que ele vai funcionar sim. Porque o que ele faz, pessoal? Para quem não sabe, quando você fica com o pênis ereto, para ele ficar ereto, o que faz ele ficar ereto é o sangue que deixa ele ereto. Então o que, que acontece? O x animal ele vem dilatando as veias do seu pênis, fazendo com que, com que entre mais sangue na veia. Então quando entra mais sangue na veia, a tendência é você ter uma ereção maior e melhor. E ele vai te dar um resultado depois de duas Três semanas você vai sentir uma diferença magnífica. Por quê? Depois de duas a três semanas você fazendo o um uso correto do X-animal, ele vai vir dilatando as suas veias. E quanto mais dilatada ela ficar, mais ele vai, tipo, que a tua veia, ela, ela vem... E, por exemplo, tua veia tá fina Ele vem e deixa ela mais larga, mais grossa Então fazendo com que entra mais sangue nas veias do pênis Fazendo que isso ele tenha uma ereção maior E você dure muito mais tempo com a sua parceira Eu vim aqui dar meu testemunho aqui a respeito Porque tem muita gente aí na internet enganando aí Falando que estão dando é, resultado depois de uma semana E estão ficando com uma relação maior Estão durando mais tempo Primeiro, pessoal Ele não vai fazer com que você dure mais tempo na, na cama com a sua parceira Ele vai fazer com que você fique com o pênis mais erétro então pessoal depois de um tempo que você usando ele fazendo certinho o uso dele aí sim você vem aqui no vídeo aqui e fala para mim se funcionou porque eu não tenho como você fazer o tratamento dele certinho correto e não ter resultado é impossível pessoal e ele, você tem que tomar ele, pessoal, é duas cápsulas ao dia, você toma ele certinho, faz o tratamento dele certinho, que eu te garanto com certeza que vai te dar o resultado sim. E, ô, pessoal, qual que é o problema que está tendo aí na internet aí a respeito de pessoas vindo falsificar esse remédio? falsificar também o site e a pessoa às vezes compra o produto compra lá o X-Animal e não chega até a casa das pessoas porque eles entram em sites que não são oficial, e para que isso não aconteça pessoal, eu tô deixando para você aí abaixo na descrição do vídeo o link que é o um site oficial, super seguro e tranquilo, para você ir lá fazer seu pedido sem preocupação demora de 5 até 7 dias para chegar na tua casa, é super tranquilo e super de boa é, e é isso daqui pessoal, eu posso tá, é, eu espero ter te ajudado você com o meu testemunho aqui e também toma toma cuidado com pessoas que estão na internet aí, inclusive até aqui no YouTube mentindo, falando que estão tendo resultado depois de uma semana. É tudo mentira isso aí, tá? Eu falo por porque eu experienciei, eu venciei, venciei isso daí. E eu falo com, sem sombra de dúvida que isso, tudo que está na internet aí é uma mentira. Tudo mentira, tudo enganação para enganar você e roubar o seu dinheiro. Então fique alerta e esperto com esses mercenários aí, pessoal. E eu espero te ajudar ajudado você aqui com o meu testemunho. E vai lá, compra o X-Animal, faz o tratamento certinho, que não tem como você não ter o resultado. Depois de um certo tempo você vai se surpreender com o resultado não só você conta até a tua parceira. E eu espero ter te ajudado com o meu testemunho aqui, pessoal. É isso aí. Brigadão, valeu.